Olá, ah, eu sou a Maria do blog Altina Maria e hoje vou analisar as vossas contas é em sabermos, já tenho aqui um caderno pronto. por isso, se vocês quiserem saber o que, é que eu tenho para dizer sobre as vossas contas, é também para assistir e espero que gostem. Ok, a primeira conta que eu tenho aqui para falar com vocês é a conta da Soraya. Eu já conheço a Soraya há algum tempo, por isso consegui dar uma forma de alguma forma ver o progresso dela, ver o que é que conseguiu alcançar. E em relação às fotos, como vocês estão a ver, são fotos bastante bonitas, e com muita variedade, porque é muito importante. E se vocês forem ver, ela tem 35 mil, 39, 56. Ela consegue entrar com os pesquisadores dela. Por isso, para quantas com menos 5 mil está? completamente normal, o número de likes e o número de comentários. Como vocês estão a ver, ela faz bastantes Instagram Stories durante o dia, por isso é ótimo. Mas vocês estão a ver que falta aí qualquer coisa, faltam os highlights. Os highlights é uma boa forma de vocês ganharem visualizações extra sem fazer grande coisa, ou seja, deixam que as pessoas que vão à vossa conta consigam gerar mais visualizações e mais interação sem vocês terem que fazer nada, vocês só colocam os vossos highlights, ou os meus. Eu tenho aqui o sorteio, por isso, se alguém gostava muito de sorteios e aparecer aqui a minha conta, conseguem ver logo quais são os sorteios ativos. Tenho mini aulas, tenho as minhas segundas feiras motivacionais, tenho o tempo de aqui que ainda não consegui continuar, mas tenho aqui, caso alguém queira ver, e alguns highlights interessantes para quem me quiser conhecer melhor. Por isso, nós vamos aqui à da Soraya. ela não tem nenhum highlight. Pronto para nós vermos. Nós entramos aqui e não conseguimos ver nada mais sobre ela porque não há nada para ver, por isso, highlights é mesmo muito importante. A segunda coisa que eu faria é retirar este e que está aqui porque já temos aqui este e este botão, por isso, quem carregar aqui vai conseguir mandar um e-mail à Soraya, a Soraya sem fulamar. Eu também retiraria este e-mail que vocês a ver aqui na não me parece muito profissional porque não é de um domínio da Soraya, não é mail.soraya.pilela.com, por exemplo. E assim não dá um ar tão profissional. E como ela é maquilhadora, se calhar um email mais profissional seria o melhor. Principalmente assim à vista de todos. Acho que vocês conseguem perceber. Outra coisa, este link. A não ser que a Soraya esteja a fazer um rir dinheiro com esta app eu aconselho retirar isto e colocar o quê? Ela tem outras coisas: ela tem um blog, ela tem um YouTube. Neste caso, eu, eu colocaria o último vídeo de YouTube e assim gerava mais visualizações para lá. A não ser, claro, que esteja a fazer muito dinheiro e assim mantenho. Oh, este link. Eu vi aqui que republicaste um vídeo do YouTube para o teu Instagram Stories, mas colocaste exatamente como estava no YouTube. Não colocaste legendas. Neste caso poderia ser os produtos que estás a usar na maquilhagem. E acho que é muito inteligente tu republicares conteúdo do YouTube para aqui e daqui para o YouTube. Mas tens sempre que adaptar à rede social, porque as redes sociais são muito diferentes. Eu publiquei conteúdo do YouTube para o TikTok, mas publiquei de uma forma de ser mais fácil de ver para um público muito mais jovem, por isso tens que te adaptar em relação a várias redes sociais. Então, tudo que publicar lá, publicas aqui, e tudo que publicar aqui, aqui, publicas no YouTube, porque como és maquilhadora, vídeos com maquilhagem, vídeos de tutorial, maquilhagem, desafios de maquilhagem estão muito em alta, por isso acho que aproveitar. A próxima coisa que eu tenho aqui é uma loja. Em relação às fotos, acho que as fotos estão bastante bem, mas há uma coisa que não bate muito certo, porque os likes e os comentários são inferiores a quantas, de mil a cinco mil, por isso é muito importante conseguir arranjar formas de as pessoas comentarem e deixarem like e partilharem as suas coisas. Tenta só arranjar uma forma dos seus clientes ao publicar uma foto, ou usar o teu produto, sejam recomeçados de alguma forma e assim vais ter mais conteúdo para publicar e vais conseguir ter muita mais interação. A única coisa que eu faria, não sei se reparaste, porque nós vamos aqui e cantamos no mais, tem aqui este link, mas este link não está clicável. por isso pode estar a acontecer várias coisas, estás a colocar este link na tua vídeo e não estar clicável, ou não tens uma conta profissional, ou uma conta de criador de um conteúdo e não tens acesso a esse link. Mas é uma coisa muito fácil de ter. Se formos aqui à minha conta, vocês estão a ver que esse link está publicável e para isso, vocês só precisam de ir aqui onde tem estas três riscas brancas e vamos aqui às condições e vamos à conta. Na conta, vocês têm aqui mudar para uma conta de criador de conteúdo e também iriam ter mudar para uma conta profissional. Por isso, escolhe uma delas, o que achares melhor. Nesse modo, vocês poderão poder ir aqui a editar perfil e vão ter aqui o website e vão conseguir mudar este link. E aconselho-te muito a fazer isso porque eu quero ver qual é o outro link e não consigo. Eu, não, eu clico nele e não dá. Por isso, é uma boa forma de ter mais visualizações neste link que tens aqui. A Vera é outro caso. ela tem um feed bastante harmonioso, tem os highlights aqui todos direitinhos. A única coisa seria criar mais Instagram Stories, para conseguir mais com os seguidores. Do meu ponto de vista, pelo que eu estou a ver aqui, pela conta dela, eu sigo-a, por isso eu consigo saber que ela é uma pessoa, parece uma pessoa bastante simpática, mas não há muito que eu conheça da personalidade dela. E isso seria um bom passo a tomar, pode ser com pequenos vídeos em Instagram a falar com as pessoas. Eu acho que nunca havia falado diretamente com... Com os seguidores dela, pelo menos não tenho meu a mesma ideia, se calhar estou esquecida, mas seria uma boa forma de ela conseguir criar mais ligação com os dela. A conta da Daniela é um bocadinho parecida com a conta da velha, no sentido em que está perfeito, está perfeito, está <risos> perfeito também, porque também tem bastante ótimo. E, novamente, acho que a personalidade tem que transparecer e eu consigo saber um bocadinho mais da Daniela do que consigo saber da velha. Porque ela, em muitas das fotos dela, ela, na descrição, mostra mais o tipo de pessoa que é e também no tipo de edição, vocês estão a ver? Estava a perceber um bocadinho melhor que tipo de pessoa que ela é, mas acho que nunca a falar diretamente para os seguidores dela de sabermos e acho que é uma coisa muito importante. E para que sejam em muito importante vocês mostrarem a vossa personalidade e falarem com os vossos seguidores várias vezes ao dia e por vídeo, por algo para as pessoas se ambientarem mais com vocês e sentirem que vocês são amigos delas, que há algum tipo de ligação entre vocês. A Silveira é Ilustradora, eu também conheço o trabalho dela e eu sinto que as coisas começaram a melhorar. Em termos de feed harmonioso, em termos de mais partilhas, quando ela começou a fazer estes um, estes posters do Ink Tower ela começou a fazer posters todos os dias, começou um, partilhar conteúdo todos os dias. Eu senti que houve uma grande mudança no estilo dos trabalhos dela, também nas partilhas que ela estava a receber de outras pessoas. Ela começou a criar conteúdo partilhado que é uma boa forma de crescer, é uma ótima forma de crescer, mas pelo tempo ela tem pouca interação e poucos likes para a quantidade de seguidores que ela tem. E é uma coisa engraçada. Ela partilha muitas Instagram Stories por dia, tem poucos highlights, o que era importante, se calhar, ter vários, pelo menos até acrescentar isto, ficar um bocadinho melhor, mas eu acho que eu teria que analisar muito mais detalhadamente a conta dela, mas se fosse eu, o que eu faria era entrar aqui no Instagram TV e todos aqueles pequenos vídeos que ela colocou no Instagram Stories a desenhar, a pintar, fazer ilustrações, não iPad, colocar assim aqui. Vai ser muito importante para ela crescer mais um bocadinho. Há pessoas a partilhar o conteúdo dela que é uma coisa muito difícil de fazer. Para qualquer uma conta, ter pessoas a partilhar a nossa conta é uma coisa difícil. Acho que falta aqui qualquer coisa. E acho que isto vem vai-lhe a isso, é vai vai isso, isso acontecer. Acho que sim. Eu recebi um pedido no meu último vídeo da Ana Farra. E ela também tem um canal no YouTube. Acho que vocês não conseguem conseguir perceber que eu vou dizer que isto está incrível, as highlight. Uh, vamos ver como é que estão os Instagram Stories dela. Ok, só um, mas ela está a tentar interagir, por isso nada mal. O link está aqui para o YouTube, perfeito. O facto de ela estar a usar Instagram TV é muito bom e este feed está perfeito. O tipo de filtro acho que complementa bastante e acho que lá por perceber que é uma coisa que tu gostas, estás a ver que estas cores assim, uh, que antes também encontra se assim nesta foto e acho que fica muito bem uh, no teu perfil. Mas, há umas. Vocês estão a ver aqui, ela tem o último Instagram de vídeo, foi há umas semanas, mas ela tem vídeos novos no YouTube, por isso, como disse a Soraya, reutiliza vídeos no YouTube. Eu acho que quando uma pessoa tem um canal no YouTube tem um, uma vantagem gigante porque vai conseguir utilizar contigo e se tu tens vídeos novos, acho muito, muito importante colocar aqui todo o conteúdo que tu tens no YouTube para aqui, ou pelo menos, os que gostas mais e que sentes que o um teu público no Instagram vai gostar mais porque há pouca gente no Instagram que realmente vai ver os vídeos no YouTube por isso é uma boa forma de tu dar-te a conhecer o teu trabalho no YouTube aqui no Instagram A contabilidade está muito boa a descrição está perfeita, o link também, os highlights também, as fotos estão perfeitas. Só quero fazer uma pergunta. Isto tudo está em inglês, isto está em português, o teu YouTube em português, português e inglês neste, e as tuas descrições, se não me engano, estão em português. Eu quero que tu faças uma coisa. Eu quero que vás aqui a estatísticas e ao teu público. E ao teu público vais aqui a países e vai ver qual é a língua mais utilizada pelos seus seguidores. No meu caso é o Brasil-Portugal, Brasil 39 e Portugal 33, por isso eu falo em português e eu escrevo tudo em português, os meios são em português, as minhas descrições também. E assim que sei que vou chamar o meu público real para a minha conta, eu sei que se escrevesse em inglês, fizesse um canal do youtube em inglês, toda a minha marca fosse em inglês, e eu provavelmente ia ter muito mais seguidores mas como o meu canal de youtube em português e eu gosto de falar em português e gosto de interagir com pessoas do Brasil, pessoas de Portugal para mim faz sentido querer chamar pessoas o meu público ideal para mim por isso eu falo em português e tudo na minha conta é português por essa razão por isso eu quero que tu penses <risos> se faz sentido para ti falar inglês em alguns casos por exemplo eu sei que tu és professora de yoga se calhar tens clientes de outras nacionalidades e tens que falar noutras línguas para eles, por isso, se for esse o caso, até percebo. Eu sinto que quando as pessoas tentam dizer as línguas, acabam por não crescer tanto, porque querem agradar vários grupos e esses grupos não coincidem muito e depois acaba por não acontecer esse crescimento. Se vocês gostarem deste tipo de vídeo e se quiserem que eu mais, digam nos comentários, porque é muito importante eu saber se vocês gostam ou não deste tipo de conteúdo. Tem muito mais. Para analisar, por isso vou tentar estudar as nossas contas, o resto das nossas contas. E um, espero que vocês tenham assim gostado deste vídeo e vemo nos na próxima.